Então, primeiro ela tem que estruturar uma operação online usando o WhatsApp. Começou a escalar, começa a ficar mais difícil e tudo, o que, é que ela pode fazer? Aí ela vai para o Marketplace, é, mas mantendo o WhatsApp com o Instagram muito bem ajustado, com o Google Meu Negócio bem legal e já coloca uma plataforma de e-commerce própria também, não para ela botar tráfego para lá, mas para ela trazer cliente do Marketplace, ainda sem botar anúncio pago. Mas agora está no nível 2 agora. Né? O Mercado Livre, como qualquer outra plataforma, é... eles, eles vão te testando. Ele não vai te dar um volume de venda, tipo assim, ó, mil vendas amanhã. Você entrou hoje, mata o Joãozinho ali. Não, ele vai te dar, daqui uma semana ele vai pingar uma vendinha. Entregou, chegou lá tudo certinho, esperou os dias, vai te pagar. Semana que vem, dá duas pro Joãozinho, vamos ver como que ele entrega. Duas, sem reclamação, ah, isso é Genial. Pode colocar sentido. o pé na água, não precisa esperar ter tudo pronto, entendeu? Porque a plataforma ela também não quer se queimar. Porque se o Joãozinho fugir do planeta, sumir, quem vai assumir a plataforma? E o que, que eu costumo dizer, né, pro pessoal que tá começando? Pesquise e eleja os produtos que são vendidos Que tem a busca dentro da internet A gente é um caso especial Que a gente foi querer criar um mercado dentro do e-commerce Para vender cuidados masculinos em 2016 Veja bem, compra um óleo Quem que quer saber de óleo para barba, entendeu? Eu sei a dificuldade que é isso Então, na pele Produtos falsos, corre disso como Isso? assim? Produto falso. Camisetinha da Nike, falsinha. Do jacarezinho, falso. Corre disso. Isso não é escalável. Pirataria. É pirataria no mercado. Piscou, vai te porte. pegar. Não, não, você vai passar uma semana enquanto você tá pequenininho, recebendo dois, três por dia. A hora que pegou a escala, você vai morrer. Não tem para onde correr. Cuidado com produtos com risco. O que é produto com risco? A gente olha lá, putz, o que está vendendo essa balancinha aqui? Ó. É o que mais está vendendo, achou um importador no Brás, vou lá comprar. Só que essa balancinha dá um problema lascado. E eu não tenho experiência com isso. E eu não sei responder, eu não tenho braço para devolver tudo isso. Então, eu vendo mil. A hora que essas mil volta eu tendo que pagar, eu quebro numa pancada só. Por eleger o produto mal. Então, eu não gosto, por exemplo, de produtos que possam dar problema. Mas é o bom é vender, tipo, copo, garrafa de água. É. Né? Mulher colher de pau. É. De pau. Quanto menos troca, der, menor problema. É. Você vai ter. se né? você já tá entrando no digital, entra com a cabeça, tipo... Eu queria ter tido... É, eu, eu queria ter podido escutar isso lá em 2016, porque ninguém falava disso de e-commerce. Vende lá, só por tráfego que vende. Uh -uh. Você tem que ter uma outra pessoa buscando o que você está vendendo. Precificação. Cuidado na compra. É aqui que você ganha dinheiro. Na compra. Na é. compra. Eu vivo com é isso compra. nossos, nossos E-commerce é na compra. Quem regula então o preço é a concorrência. dinheiro na compra. E-commerce é na compra. Não tem jeito. Não só e-commerce, né? Em tudo, é, Qualquer em comércio, lugar. né? É. Você ganha dinheiro, é. compra. Isso mesmo. É. Quem regulou o preço é a concorrência. Então, não tem como você comprar mal. Você não vai vender. Comprou mal, você morreu com prejuízo. Já era. Ah, você vai ter que baixar margem, vai ter que pôr dinheiro para conseguir rodar estoque. Isso é problema. Local de venda. Não adianta eu querer vender uma bíblia na frente do estádio da torcida organizada do Corinthians lá. Ninguém vai querer comprar uma bíblia, né? Então, é a mesma coisa no e-commerce. Tem gente que tá lá buscando geladeira, se você colocar uma pomada de cabelo não onde o povo comprar ar-condicionado, você não vai vender. Então, entenda onde está o público do seu produto. Com uma análise de mercado, a gente consegue levantar isso. Conhecimento. Cara, não comece sem conhecer nada, que você vai apanhar tanto, vai perder tanto tempo que dá dó. Eu sei disso. É, conhecer o pele. mercado, conhecer o público, conhecer o O que fazer? O Por que fazer? A, as tá. maiores perguntas são, é, o que vender? Como vender e onde vender? as três mai maiores perguntas que eu recebo hoje. O que, que eu vendo? Não sei. Você tem que procurar o que eu você... não, não consigo te ajudar. Aonde você vende? Não consigo te ajudar. E como? Por quê? Porque a gente passou por essa curva de aprendizagem. A gente está em 17 canais. Pô. Então, eu sei o canal que vende, o canal que não vende. O porquê, qual que é mais difícil de pagar, qual que pode dar problema com frete. Eu sei, porque eu tô nesse meio. Então, procure alguém que já está para poder te orientar. E a outra coisa, assim que ninguém dá muito valor, é o tal da embalagem. A pessoa que está do outro lado comprando, ela está comprando um presente para ela. Pode ser uma furadeira, mas ela fica ansiosa para aquilo chegar. E se chega tudo quebrado, tudo, é muito fácil na, no, na raiva. O cara fala, puta, esperei dois dias, paguei, o cara me pediu, chegou quebrado porque ele não embalou direito. Ele te descasca na internet, você nunca mais vai arrancar aquela tatuagem dele ali que ele te deixou na sua reputação, nunca mais. Embala direitinho, capricho, coloca o capricho, ainda mais quando está começando, sabe? Coloca a sua alma ali, a sua identidade, como você gostaria de receber aquilo. Acho que isso é fundamental. Tem algumas coisas essenciais na embalagem que a gente cuida. Eu mando muito, como eu tenho vendo o volume, eu mando muito no envelope plástico, com aquele saco que chega em encomendas. Mas a gente tem alguns cuidados básicos: etiqueta alinhada, não é torta, não em qualquer canto. Não pode ser uma etiqueta feita à mão, até porque hoje não permite mais isso. Né? Hoje, dependendo da plataforma, você tem que fazer uma, uma impressão a laser, porque o BIP talvez não leia. Então, você vai ter algum, algum tipo de transtorno no, no meio do caminho. É, às vezes, a pessoa começa, não tem dinheiro para comprar um papel autocolante, que hoje é barato para comprar. Eu compro no Mercado Livre esse papel. E aí, faz com o papel normal, põe durex em cima, atrapalha a leitura, Olha atrapalha tudo, atrapalha a experiência. E nenhum bolho a pessoa não, tem, não põe, às vezes, para embalar o produto. Olha que interessante. Eu fiz, uma semana atrás, uns dois, Semanas, duas compras para minha mãe Minha mãe fala, ah, preciso comprar isso, como precisa comprar isso, beleza E uma das compras, eu fui na Amazon Fui lá e comprei, porque era uma coisa que eu sabia que vendia lá A outra, eu nem lembro o que, que era acho que, Não, acho que era uma Uma coisa de silicone uma, Tipo uma forma assim de silicone Uma coisa assim, X e ela queria comprar erva doce, a erva mesmo, para fazer chá e tal, aí, putz, não consegui comprar erva doce na Amazon, ah, fui numa outra loja de ervas, ervas XYZ, e aí fiz as duas compras. Cara, a, a, a loja da, da erva tem um e-commerce próprio, o papel chegou amassado, escrito à mão, é, com durex, fechado com durex. A embalagem chegou meio, meio amassada, uma embalagem meio feia, meio ruim. Da Amazon, chegou numa caixa de papelão rígida, com a etiqueta deste tamanho, toda bonitinha, com um, um negócio de semana do consumidor, assim, uma, que acho que está nessa semana do consumidor. A embalagem chegou linda. E aí, de fato, eu vi uma diferença. Quer dizer, a marca... Da empresa que eu comprei, que era da Erva, na minha cabeça já é uma marca amadora. Exatamente. Já é uma marca que eu já vou pensar melhor se eu vou comprar de novo. Na Amazon chegou um negócio bonito, rígido, legal e tal. E eu sei que foi alguém que mandou. Não foi a Amazon que mandou. Foi alguém que mandou pela Amazon. né Só que mandou segundo os critérios que a Amazon exige, que a pessoa mande. Isso valoriza a marca da Amazon. Também. É, as pessoas têm que tomar cuidado. De embalagem, eu assim, sei um pouquinho por conta do nosso envio do Blackbook. É muito barato essas coisas. É uma economia boba. Economia burra, né? Uma De economia economizar um burra. Negócio que. Que nem ele estava falando do negócio onde você coloca a nota e que você cola lá. Gente, é tão barato. Faz algum sentido você pegar no papel, colocar no plástico, colocar o durex Exatamente. em cima. Não... Hoje, para uma declaração de conteúdo Para nota fiscal, tem um saquinho autocolante Você dobra, cola lá Para a etiqueta de cima do endereço Você põe em cima bonitinho Não tem porque você passar durex, não precisa Caixa de papelão se coloca a fita autocolante O durex nem cola direito Nem dá aderência entendeu? Então, a pessoa não foi, estudo, não foi estudar Não se deu o trabalho de estudar De ter uma noção do que é aquilo E uma coisa que eu notei, que eu não sei se cabe aqui ou não Fluxo de caixa O varejista hoje, ele tem medo do marketing place, ele tem muita dúvida, alguns já me perguntaram quando eu vou receber? Porque não é igual a loja física dele que ele faz uma liquidação e aí ele passa o cartão, vai ser débito pix ou amanhã ele antecipa o resto e já o dinheiro dele está na, na conta de segunda-feira. Ele vai ter que mandar o produto, esperar chegar, passar os sete dias para liberar o dinheiro. Então, tem um prazo de recebimento aí. A outra vantagem que tem, se ele vende um produto caro, dá para parcelar sem juros, ele recebe à vista. Tem, tem vantagens e desvantagens. Mas perto do, do varejista mesmo de rua, que está acostumado a tomar lá da cá, Pix, débito, antecipar crédito. Se o cara não trabalha com fluxo, ele pode sofrer um pouco também. Muito bom, muito bom. Para esse dono de negócio que tem a empresa e que ele quer dar os primeiros passos. Quer dizer, pelo que eu entendi, é aquilo. Começa o WhatsApp, estrutura a sua operação online, depois você tem estruturado, vai para o Marketplace, coloca uma plataforma de e-commerce também, utiliza tráfego gratuito, orgânico ainda do Marketplace, ao invés de botar anúncio lá. Depois que você estiver com uma estrutura mais legal, o Marketplace estiver te entregando mais, se estiver vendendo mais, aí você já sabe que você vai, pode escalar, e você vai botando anúncio devagarinho vai controlando o fluxo de caixa e a margem. Beleza, para mim e vai trazendo o cliente pro seu e-commerce, pro seu WhatsApp e vai vendendo tickets mais altos. Beleza, para mim isso tá, tá um tá um tá uma, uma uma caixinha assim que eu já sei qual é a ordem. Agora, esse cara ele tem uma loja, ele tem um varejo, ele vende mal e mal pelo WhatsApp, Tá começando a crescer o WhatsApp, mas não tem uma pessoa no balcão ainda, não tem uma pessoa dedicada ao WhatsApp, a pessoa está dividindo o balcão. Para esse cara entrar no Marketplace, o que, que ele precisa? Qual é a escala? É, o que, que ele precisa de estrutura online para ele falar, ok, agora eu estou preparado, eu estou no WhatsApp no início e agora eu estou preparado para entrar no Marketplace. Que ponto é esse para ele de fato entrar no Marketplace? Da minha opinião, hoje é, tem que ser ele, não dá para terceirizar. Como assim, tem que ser ele? Tem que ser o, o dono do negócio, tem que, tem que entrar no começo. O, eu, o dono tem o que dono, aprender sobre isso. Eu acho isso. que tem que aprender. Para tá. cobrar. Eu acho que é, tá. não, não dá para ele terceirizar, falar, contratar alguém sem experiência em Marketplace, falar, desenvolve para mim aqui no Mercado Livre, Shopee, Amazon, Magalu, sua meta é vender 100 mil por mês. Como? Tá. O dono tem que ah, é. aprender. Qual o parâmetro? Ele tem que aprender como é que funciona. Ele tem a que ferramenta. aprender algumas ah, coisas. Tá. Ele tem que aprender de custos. Ele precisa até essa prenda de custos. Pra... Isso, legal. Porque muitas vezes no varejo ele não sabe. A gente pega gente que não sabe qual é o estoque. Tipo, o que você não tem não tem no faço, estoque? Não eu, sei. O pessoal não sabe faturamento. <risos> não né? sabe faturamento. Isso, é bem tem, pior. O, o Fernando puxou um, um ponto. Precificação. Se ele não souber que ele vai ter que colocar talvez mais barato no marketplace e às vezes perder uma comissão, ele tem que saber quanto ele está ganhando cada venda. E para descobrir quais são os produtos mais lucrativos ou os que dão mais tração para ele. Ele tem que ter uma, uma decisão que ele vai tomar ali. Então, ele vai ter que criar uma planilha dele para poder fazer as vendas dele. E ali, quando a pessoa for tomar conta, vai falar, olha, esse produto aqui me deu margem de menos 5, eu não quero. Esse daqui está me dando 10%, 10% para mim não está aceitável. Esse aqui deu 22, qual que é a margem da empresa mínimo? Então, tem que descobrir quais são as regras. Ele vai parametrizar se é 20%, 10%, 15%, 30%, 40%. Qual a estratégia? Qual é a estratégia, exatamente. Primeiro, não adianta ele ir sem saber quanto ele vai ganhar, porque depois vai ficar naquela esperança, estou vendendo, estou vendendo, estou vendendo, cadê o dinheiro? Né? Porque ele pode vender, vender para vender é muito fácil, basta vender mais barato que pagou. Gente, a gente vai vender para caramba. É. é verdade. Basta vender mais barato. e pagou. Vai vender muito. É. Vai ter um prejuízo é. enorme e aí daqui a três meses. Ele quebra o que eu não Então, eu acho que essa questão do fluxo e do preço de custo, saber quanto está ganhando, é o mais importante. Eu acho que eu tenho que dedicar algumas horas. Eu, eu virava a noite antigamente, passava a noite, madrugadas em Claros. Meu telefone não tocava, ninguém me chamava, não tinha reunião, não tinha colaborador, não tinha ninguém. Eu poderia ser o mesmo trabalhando sozinho. Eu aprendi a trabalhar. Então, eu acho que não indico que todo mundo faça isso. né? todo mundo que tem esse mesmo perfil, mas você vai ter que dedicar, dedicar algumas horas. Não tem, como, não tem como você fugir disso. É o seu negócio, não é o negócio do seu colaborador. Entende? É o seu sonho. Então, você tem que lutar por ele. É você que tem que atrás da sua meta. É, e outra coisa é o... Não existe retorno sem investimento, existe retorno sobre investimento. Sobre investimento. Nesse caso, o retorno é, estudo, é o investimento é estudo. Para daí ele tem o retorno de vendas. É tempo Exatamente. se transformando em vendas, né? Exatamente. E tem uma coisa que o empresário não pode fazer nunca, Conrado, seja qual negócio for. Não tem como terceirizar a estratégia. Isso. Onde tem que tem estratégia. A sua mão tem que estar lá, e sua mente também. Então não adianta você pegar, acho muito importante o que o Sérgio acabou falando de falar, não adianta você pegar um negócio de um marketplace que tem a ver com a estratégia da empresa e no marco zero, terceirizado é legal o estagiário fazer. Não, não tem dá. como funcionar. É, acho que o empresário faz isso porque ele, ele, não, ele não entra de verdade, né? Ele meio que. Vamos ver se funciona. E o vamos ver se funciona nesse tipo de jogo, não funciona. E aí entra um pouco da <risos> É muito da sério, idade. né? É muito grande o jogo, né? A idade... É, tem uma barreira. Se você pega pessoas que têm um comércio de 45, 50 anos, ainda até tenta, mas fala: não tem mais Cabo Expresso, não quer mais aprender, você está muito longe da tecnologia. Se pega de 50 para cima e não pegou a tecnologia, não quer, não quer. E qual que a maior dificuldade que eu vejo hoje para quem justamente está começando? O começar para não parar. Quando você entra numa plataforma, a primeira coisa, é, você vai ter que botar seu CNPJ, você vai ter que botar ali é, seu certificado digital para poder faturar. Você vai poder... É tudo um passo a passo. Mas quando você vai aprender a vender online, ninguém... Não tem assim. É, é tudo na unha. Porque não, não tinha um processo ainda, tipo... Ó, pra vender você tem que fazer isso, isso isso. Tá bom, então vamos lá. Eu tenho que fazer x anúncios por dia, é isso. De quantos produtos? De tantos produtos. Tem que quebrar a objeção, tal, não sei o que. Beleza, beleza. Entendeu? Entendi. Vai, então vai. Vou começar. O que que eu vou escrever no título, Conrado? Aí começo lá, já toca o WhatsApp, a porta tocando, o tio ligando. Já ficou pra amanhã. Eu não eu preciso pensar que eu vou pôr no um título. Arrumou o título, aí dá lá Enter. Próximo passo, inclua suas fotos. Puta, preciso de foto? Quantas, quantas fotos eu preciso? <risos> Ué, você precisa. tá lá escrito. Mas puta, eu vou ter que ir lá no manual. O manual é técnico, eu vou ter que ler o manual? Vai ter que ler o manual. Não quer ler? Então você vai ter que buscar alguém que já sabe e fez esse processo. Simples assim. Tá bom, coloquei as fotos e tal. Coloque o seu vídeo. Vídeo? Como assim? Vídeo, gente? Ninguém me falou que precisava de vídeo. Vai precisar de vídeo. Descrição. Não, não, não gosto de escrever. Não. Vou pedir para alguém escrever, vou pagar um jornalista. Tá, Vai daqui 15 dias. Então, não tem uma rotina de começar, botar energia, constância, para daqui 15 dias você começar a ver resultado, 16 dias mais resultado, 17, você começar a escalar o negócio. Porque ninguém tem esse processo. E foi essa a minha dificuldade, cabeça de engenheiro, 22 anos de LT, processo, MS Project na veia. Mas se eu não entender, o começo, o meio e o fim, eu não vou nem começar. Não vou começar, porque não faz sentido eu ter que ficar parando isso aqui, porque agora eu preciso construir outra coisa. Então, é, foi isso que me pegou do, do, do, do digital. E aí, eu fui montando tudo isso, passo a passo, passo a passo. É, porque é assim que minha cabeça funciona, lógica. Por que, que o Fernando gosta tanto do Conrado? Lógica. Esse negócio tem que ter um porquê, gente. Não é assim. Eu vou. Não. É, eu tenho que entender para fazer isso aí. Essa galera. Se não entender não faz isso mesmo. Aí, passou um mês? Isso não é para mim, não. Fulano lá falou que vende online, vende nada. Mas o que, que você fez? Não, não consegui fazer anúncio, não sei nem como que é as fotos. Então morre no meio do caminho, sabe? Dá dó. Dá dó. Então quer dizer, é. Antes da pessoa começar, o ideal é que ela aprenda o que ela tem que fazer quando ela for começar. Exato. Para ela se preparar para daí começar direito. Eu lembro que eu preenchi algum documento lá, não sei se foi para tirar visto, sei lá, algum documento que eu preenchi é, em deve ter sido pra ter lá visto e era muito legal, que era assim antes de você começar a preencher o formulário você precisará dessas informações aqui, cara, tinha lá 10 coisas que eu precisava se ele não me falasse, eu ia começar a preencher o formulário, e ia ser isso. Putz, minha foto. Mas tem que ser uma é foto 3x4, assim, assim, assado, tal. Não pode ter óculos, não pode estar cabelo preso, tal, não sei o quê. Beleza. É isso. Então, tinha lá a lista de coisas que eu precisava antes de eu começar. É isso que o cara precisa, então. É isso. Ele tem que procurar a lista, se preparar para depois ele começar. E não começar e ir brecando, brecando, brecando e uma da hora desiste. Porque abandona. O, o cara já tem uma loja. A gente está falando com um médio, pequeno, médio... Empresário. Beleza, ele já tem uma loja. Aí ele tá dedicando energia ali, energia... Ele acha que ele tá dedicando, mas ele não conseguiu avançar. Passou um mês, dois meses, não teve resultado. Ele eu vai avanço. continuar gastando energia onde está zero ou onde dá 100? Que se lasca isso aqui, vou continuar ali. ó. E aí não entra no e-commerce. Aí tem essa barreira. Eu diria para você, Conrado, que eu fui esse cara antes de chegar aqui no 8 eu tenho loja desde 2004, não, não era um negócio que eu queria ter. Eu tinha ido no mercado de informática. E hoje, conversando com a Renata, algumas coisas me clareou que fizeram sentido para esse momento podcast. Olha aqui, nossa vida é engraçada. né? <risos> é, o mundo mudou. Quando eu comprei a loja em 2004, em um certo momento, eu morava com meus pais ainda, eu tinha bem, era bem mais novo. E aí minha mãe falou, você não vai arrumar um emprego? Por quê? Porque naquela época o meu trabalho como dono de loja ele era muito pouco. Eu não fazia quase nada, porque não tinha WhatsApp, não tinha pós-venda, não tinha entrega, não tinha nada. E não tinha cliente, porque a loja tinha acabado de... Não, não tinha uma, <risos> era uma loja que existia até, mas é, a venda era toda... Uma procura que existia de transeuntes da rua, o tráfego de pessoas era diferente, não existia smartphone naquela época. Então, se eu pego o lojista que começou a vender antes do smartphone, agora ele falou da idade, eu, eu sei, eu percebo, porque eu vim dessa geração. Quem vem antes do smartphone tem dificuldade em se digitalizar. Porque o ano passado a gente fez mais de 40 mil vendas né? e 20% foi presencial, o resto foi online. Às vezes para alguém que é na rua de trás da minha loja, na rua de cima, na rua duas lá para cima. E a gente percebeu que eu tô com vários níveis de cliente, num volume desse eu tenho vários níveis de cliente. Por porque porque que tem muitos clientes? Igual ela falou o pessoal vai comprar hoje um negocinho, um pequenininho, um material, sei lá, uma, um pacote de folha de sulfite de 500. Eu vou no armarinho eu vou pedir na Amazon, no Mercado Livre, gosto, no Shopee. Né? Que exatamente. eu tô acostumado com chegar na minha casa. Eu não vou sair de casa mais. Sim, principalmente porque não é uma coisa que você precisa agora, né? Exatamente. Tipo, é tem é... outra coisa, gente. Frete grátis. Frete grátis. É isso outra, exatamente. Outras coisas. A gente chega, agora, chega amanhã, né? A gente tem hoje depois. na loja física, que eu não sei como estão as lojistas hoje em dia. Eu vendo no WhatsApp. Eu vendo atendimento personal personalizado e entrega personalizada. Então se você me ligar hoje e pedir, eu quero um produto daqui a 10 minutos, eu consigo te entregar em 15 talvez. Eu entrego em menos de uma hora. Isso é uma força que a gente tem. Eu uso Uber para negócio local funciona, o custo é baixo, mas a pessoa vai pagar, ela sabe que ninguém que ela não vai ter tempo de ir lá na sua loja ela vai te pagar o frete. Então eu acredito que ainda tem espaço na loja física sim, para atendimento personalizado, mas volto mais uma vez, volta a atenção do WhatsApp. Eu acho que tem espaço para o online, mas não adianta você, falar, você achar que o mundo é igual, porque passada a pandemia, passada as pessoas comprarem marketplace com um monte de facilidade que tem hoje, quem é cliente Amazon Prime recebe de graça. Eu sou cliente Mercado Livre nível 6, eu pago muito pouco em alguns eu fretes. Tenho. Né? Então, eu também. Então, a minha esposa é Prime, eu sou Mercado Livre nível 6. Então, gente, para aqui que eu vou ficar pagando frete caro, perdendo tempo de ir no shopping, gastar 14 reais estacionamento. Eu recebo por 7 na minha casa, com direito a Troca exato e o tempo e, e o, o tempo risco. exatamente E o shopping lotado e a fila. É isso. Então, aí. a loja online tem que também dar um respaldo similar ao marketplace, porque senão você vai perder para o marketplace de novo. Se você não, não der uma atenção, não der um pós-venda, não der uma experiência legal, não quando te procurar você não resolve o problema dele, ele não vai comprar com você. Ele vai voltar no marketplace, vai comprar lá, porque se ele reclamar, o direito dele está de volta. Claro que a gente já tem algumas coisas aí que a gente já se preocupa. Por exemplo, quem vende moda já está recomendando filmar. Você tem que filmar o que você está mandando. Porque às vezes você pode ter um conflito, um atrito com o cliente, falando que não recebeu, que foi extraviado. Então, é importante você ter uma operação, a dependendo do seu nível, filmar o que você está mandando. Né? E para o WhatsApp, que é uma coisa que a gente falou agora há pouco, eu acho que scripts funcionam. Né? Você falou outro dia, confia em scripts, eu acho que funciona, eu acho que tem que ter padrão, eu acho que tem que ser persuasivo, eu não acho que dá para responder de qualquer jeito, mas eu acho que hoje, se você entra em contato com qualquer marketplace, qualquer empresa grande, tem um padrão de resposta, eu não posso entrar em contato com a loja da Esquina e falar Oi, é, Oi amor, Oi, Flor, porque a gente não sabe o que a gente do outro lado quer ouvir. Né? Eu acho que o te atendimento tem que ser um pouco mais profissional Tem que ser sim inti é, Intimista, mas profissional É, é ser, ser formal, mas não ser sisudo, né? Isso Ou seja, a régua está subindo para todo mundo Marketplace, é. Whatsapp e plataforma de e-commerce glória a Deus é isso aí quanto mais difícil melhor eu porque elimina os fracos né é isso aí muito bom pessoal excelente excelente gente, Renata adorei esse conteúdo obrigada por vocês compartilharem com a gente esse conteúdo é isso aí e eu bom. agradeço imensamente por o convite para mim foi uma honra estou muito feliz estar lado de vocês para mim foi maravilhoso estar aqui hoje muito bom muito bom pessoal muito bom muito bom qual vai ser o título, né? Qual vai ser o título? Eu tinha pensado em falar assim, e-commerce ou marketplace para varejo? Boa, boa. Mas a gente pode colocar loja física, WhatsApp, marketplace ou e-commerce? Digitalizando. Porque a gente pode falar dos todos os canais, né? Mas acho que no nome vai ficar muito comprido, a pessoa não vai conseguir ver. E-commerce ou marketplace? Para varejo. Para varejo. Eu acho que nem precisa de... De varejo, porque quem vê é marketplace já é varejo, né? Tá, e-commerce e ou marketplace? marketplace. Beleza. WhatsApp. Loja online. E-commerce, what, é, WhatsApp, marketplace ou e-commerce? Beleza. Isso. Para o YouTube, bota a palavra loja online. Loja online. Ou loja online. virtual. Ou loja virtual, tá é onde tem maior busca. Então, vai ser loja virtual... É WhatsApp, Marketplace ou Loja ou Virtual? Loja Virtual, isso. Beleza? Exato. É. Beleza, então vai ser... WhatsApp, Marketplace ou Loja Virtual? Pô é, interrogação. Vendas online, né? Marketplace, WhatsApp ou, ou e-commerce, né? Ou Loja Virtual. Já, acho que os três tá bom já, porque não vai ficar muito longo mesmo. Ah. WhatsApp, Marketplace ou Loja Online? Loja Online. É isso então. Fechou. Muito bom. Então, muito bom. Chegamos ao final aqui do nosso podcast. Nos vemos no nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Tchau.